Bom, pessoal, é, vou explorar um pouquinho aqui com vocês, tá? Algumas views do Archimate São visões básicas que a gente geralmente tem, né? Vou mostrar para vocês como o Archimate pode ser dinâmico também, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai navegar entre essas visões. Eu vou começar passando com vocês pela visão do ponto de vista estratégico, tá? A gente dá dois cliques aqui e ele já navega a gente para lá, né? Então, isso é uma coisa bacana do ArcMate, Porque aqui, claro, eu tô trazendo um catálogo pequenininho para vocês, né? De exemplo, mas imagina que você tem uma companhia enorme, né? O que a gente vê muito hoje em dia, companhias grandes comprando outras companhias menores do seu segmento de negócio também, tá, pessoal? E aí, a gente no Arquimate consegue ter essa navegação bem fluida, né? Vou voltar aqui. Navegar de uma maneira bem fluida e encaixar essas novas... É, partes do negócio onde elas devem ser encaixadas. Então, um mapinha como esse inicial aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é muito útil para a gente ter ali já de cara mapeado né, todas as áreas, todas as views que a gente tem. Né? Ou pelo menos aquelas principais, né, se a gente estiver falando de uma empresa com um catálogo enorme de visões. É, aqui, quando a gente passa pela visão estratégica, tá, pessoal? Talvez seja interessante a gente começar aqui de baixo, tá? É, a gente pode olhar para as capabilities, né? para as capacidades do negócio. Então, uma das coisas que o arquiteto corporativo vai fazer é, de fato, levantar essas capacidades, tá, é, quais são ali as principais capabilities do negócio, é que, áreas elas estão, que áreas elas estão associadas, tá, para trazer para as visões e linkar isso com os principais objetivos da companhia, né, com suas metas. Então, das capabilities aqui mapeadas é ser data drive tá? Vou explorar mais esse lado aqui do diagrama, né? para a gente a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas a gente pode é, conversar também, né? Mais detalhes, se vocês tiverem dúvida aí. Bom, a capability de ser data-driving aqui, ela vai estar ligada a realizar um dos outcomes ali da nossa empresa, né? Um dos seus, dos seus retornos, digamos assim, em português, né? É, que seria analisar características desejadas pelos clientes nos produtos. Esse, essa análise, ela realiza aqui um objetivo da nossa empresa, que é aumentar a competitividade dos produtos, tá? A gente tá falando aqui de uma visão de motivação, tá? Tudo isso que tá em roxinho aqui, pensa que isso são as motivações da empresa, tá? Os seus objetivos, os seus focos, as suas metas. Esse objetivo, ele está influenciando um outro objetivo meu, que é aumentar o meu market share, que, por sua vez, influencia o objetivo de aumento de vendas, esse Objetivo de aumento de vendas ele vai influenciar diretamente a minha meta principal aqui, que é o aumento da lucratividade. Quem está interessado nisso aqui, ó? Esse carinha aqui, né? Tá fazendo papel de investidor. Então, vocês veem que nessa visão a gente começa aqui, ó. Essa capability ela é pertence a uma área da empresa. Tem uma área da empresa que tem a capability de ser data drive, e aí. Eu vejo que essa capability está suportando o meu objetivo principal. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer muito bem com o ArcMate, gente. Aí eu acho interessante a gente passar aqui por uma outra visão que traz aí uma visão mais macro, né? bem alto nível, de como que essas, essas motivações tá? da minha visão estratégica estão associadas à minha área de negócios e como essa área de negócios está associada às minhas aplicações e à minha camada aqui de tecnologia, né, que vai estar mostrando ali minhas tecnologias, minha infraestrutura, tá? Então, isso aqui também é um tipo de visão muito interessante para a gente explorar. Então, eu vou começar com vocês aqui de baixo novamente, tá? Então, eu tenho aqui um serviço que está na Cloud AWS, né, um sistema que está lá na Cloud AWS, que é um software de data mining, tá, gente? Vamos falar aqui, né, de maneira bem genérica... É, e aí aqui dentro da AWS, né, esse meu software de data mining, ele vai estar prestando ali um serviço de tecnologia de data mining para uma camada de aplicação, tá? Na minha camada de aplicação, ela vai ter um processo de aplicação de realizar o data mine. né? Esse processo, ele tem algumas funções, tá, nele, e ele vai realizar alguns serviços. Essas funções, por exemplo, aqui, a gente tem de monitoramento de desempenho, ela realiza um serviço de gerar relatório de desempenho. E aqui essas duas funções, né, leitura de dados e otimização de processos, elas colaboram entre si, para fazendo recomendação de otimizações para realizar o um serviço de visualizar recomendações. Esses dois serviços eles são acessados pelos usuários da empresa através de uma interface. Então vejam que é uma solução é, de tecnologia que vai estar sendo acessada aqui por um processo de negócio de data mining. Tá? Esse processo de negócio, ele compõe... Um processo de negócio maior que eu tenho de melhoria de produtos. Esse processo de melhoria de produtos, por sua vez, ele vai estar sendo realizado ali pelo um gerente de... inovação, que vai ser um stakeholder da área de produtos, tá? E ele vai estar ligado diretamente, influenciando um dos meus objetivos, que é aquele objetivo de aumentar a competitividade dos produtos, né? Lembra que a gente passou lá naquela outra visão. E aí... O meu objetivo de aumentar a competitividade dos produtos ele vai influenciar outros objetivos que vão influenciar outros até chegar ali na minha meta de aumento da lucratividade, como a gente passou na visão anterior. Então vocês podem ver que aqui no Archimate a gente visualiza tudo. E o mais legal, pessoal, é que essas visões elas são interligadas tá dentro do catálogo do Archimate. Então, por exemplo, eu falei de um exemplo ali da Cloud AWS, né? E nós temos uma Cloud AWS. Vamos dizer que é, no meu objetivo aí de... É, modernizar né, minhas soluções, eu quero tirar essa cloud AWS e eu quero trazer tudo para a infraestrutura on-premises agora. Como é que eu faço para saber o que, que vai ser influiado, né, o que, que vai ser impactado? Se eu tenho arquitetura corporativa madura na minha empresa, eu consigo vir aqui ó, no meu Archimate, clicar aqui na minha AWS e clicar aqui para eu visualizar as impressões dessa minha cloud. Não sei se para você está dando ver aí. É, mas aqui eu tenho a Cloud AWS, tá? E eu tenho todos os processos que estão envolvidos aqui é, nela, tá? Então, além desse processo que a gente estava falando aqui, né? Desse sistema de data mining, nessa Cloud AWS eu também tenho um analytics as a Service, então um outro serviço. Eu tenho um database, DynamoDB. Eu tenho um serviço de fila, tá? SQS, SMS. Então, eu tenho ali outras coisas que estão atendendo o meu negócio, né? Então, eu preciso... É, ter isso em mente se eu for tomar uma decisão aí de mudar essa cláudia. Gente, essa mesma interação vale para todas as caixinhas aqui. Eu consigo é, fazer esse visualizer aqui com as demais caixinhas também é, e trazer para vocês ali a visão, essa visão linkar com outras coisas da companhia, tá?